Esse é o 5 minutos de amor, seu devocional diário. Bom dia, eu sou o pastor Bujarque e hoje o nosso tema é sinceridade. Às vezes, muito, das vezes, não sempre, nós nos escondemos ou fingimos ser aquilo que não somos. Se você olhar numa praça, se você passear um pouquinho em um parque, você vai ver casais vivendo situações que de fato eles não são. Às vezes são casais de namorado, o cara tem que andar bem arrumadinho, ela tem que andar bem arrumadinha, ela não pode dizer tudo o que ela quer e nem ele pode dizer tudo o que quer. Por isso, depois que casam, eles descobrem que a vida realmente era diferente a vida de casais. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar, é só um exemplo. Como você é sincero com Deus? Você é sincero? Quando você celebra, quando você está na presença de Deus, não importa a sua religião, mas quando você, se, você decide invocar Deus, você invoca de uma forma sincera. Deixa-me contar um episódio que aconteceu no Velho Testamento. Um profeta, o profeta Isaías, ele recebe de Deus a seguinte notícia. Olha, avise o povo que eu estou cansado das cerimônias que eles fazem para mim, porque não são cerimônias sinceras. Eu conheço o coração dessa gente, essa gente vem, mas não quer me encontrar. Esse povo vem à minha frente, diz estar me adorando, mas eu não, eu não percebo a adoração deles. Estou cansado disso. Ele diz, chame o povo, venham conversar comigo, uma conversa sincera. E depois dessa conversa sincera, eu vou transformar o coração deste povo. Você tem sido sincero com as pessoas que estão ao seu redor? Você tem sido sincero com Deus? Tem sido sincero consigo mesmo? Sincero? Sincera consigo mesmo? É difícil ser você mesmo. As pessoas cobram que você tenha uma postura, que nem sempre é a postura que você quer. Nessa manhã, o meu convite é para você ser sincero, pelo menos consigo mesmo e com Deus. Abra seu coração. Não permita de forma alguma que as palavras que as pessoas estão dizendo a seu respeito definam quem de fato você é. E nem tampouco as palavras que você tem dito a respeito de si mesmo, defina quem você é, seja o que de fato você é. Sinceridade para Deus é o ponto inicial de um relacionamento amoroso. Não há como você estar na presença de Deus se não for de uma forma sincera, quero orar pela sua vida, quero orar para que essa manhã você consiga, a partir dessa manhã, no restante desse dia, ser uma pessoa sincera. Deus sinceramente nós chegamos diante do Senhor nesta oração sinceramente nós estamos dizendo que somos falhos e há uma grande possibilidade no decorrer desse dia de aprontarmos conosco contra o Senhor ou contra alguém mas isso é o que nós somos sinceramente eu quero dizer para o Senhor que o meu coração está para o Senhor quero ouvir o que de fato o Senhor tem para dizer não quero assumir para mim nada daquilo que eu não darei conta de fazer. Quero ser limpo, quero ser transformado pela sinceridade do nosso relacionamento, do meu relacionamento com o Senhor, do meu relacionamento do Senhor comigo e da minha vida com o Senhor. Quero muito dizer ao Senhor que o Senhor é, a coisa, é o ser mais importante, é o momento mais importante que eu tenho contigo e agora nessa manhã. O momento mais importante que eu tenho é agora, porque agora eu posso ser sincero. E assim também a pessoa que está ouvindo e vendo este vídeo nessa manhã nesse devocional, ela também que deseja ser sincera com o Senhor está de forma sincera diante do Senhor. Abra o coração dela, Pai. Abra o coração dele para uma vida de sinceridade, um relacionamento contigo. Que não possamos mais fingir e não possamos mais abrir Lugares que não são os lugares que queremos que o Senhor entre. Que tenhamos uma vida pautada pela verdade e pela sinceridade com o Senhor. Que a nossa adoração, que o nosso louvor seja sincero. Receba isso nessa manhã, nessa bela manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Bujarque. E se de alguma forma esse vídeo tem ajudado a sua vida, comunique a outras pessoas que Deus possa te ajudar. Amém.